¡Gracias! a capoeira oferece para as crianças? A capoeira, ela, ela, dá, ela dá várias oportunidades. Hoje, a, essas crianças que estão aí fazendo capoeira, amanhã o mestre, o professor de capoeira, trabalhando e ganhando dinheiro deles. E dentro da capoeira, cada dia que passa, a gente incentiva a criança a estudar, a trabalhar, a respeitar as pessoas. A capoeira oferece tudo saúde, oferece tudo, tudo isso. Eu consigo unir e juntar a comunidade, para ficar todo mundo junto, trabalhando em união. É, é o que eu penso até de todas as lideranças da comunidade. Eu gostaria que tivesse todo mundo unido, a comunidade toda, para poder a gente cada vez mais fortalecer. Porque quando se está unido, nada pode vencer quem está unido. Eu jogo capoeira porque é a única luta que mistura três coisas que eu gosto. Música, luta e dança. E você pode misturar tudo isso em uma só. Você mistura tudo isso em uma só coisa. Isso é uma coisa muito bonita nela. Quando minha mãe tinha falecido, aí eu, a capoeira me ajudou a mudar isso tudo, a parar de ser pesadelos. E foi a capoeira que me deu a mão, a capoeira que me libertou de todas aquelas coisas ruins que eu passei na minha mãe. Hoje eu trabalho com 300 crianças, o governo, às vezes, entra na comunidade de outra maneira, agressiva. E hoje, o que é o futuro do mundo são as crianças. Essas crianças têm que ter educação, estudo, é, uma boa faculdade para que a gente possa mudar o mundo.